A nove, penúltima, se referir a, a atos subjetivos ou abstratos, como se eles pudessem interferir ou estar realmente em um ambiente físico. Douglas Din fala para o Coel. A sua prepotência está espancando o teto. A prepotência é, um, é, uma, é uma experiência humana e o, é, sentimental. E o teto é uma experiência física. Eu não ganhei tava ao papo reto. A sua prepotência está não tem como um sentimento abalar a estrutura física, supostamente. Então ele fala, a sua prepotência está espancando o teto. Que eu diria que também, que isso aí é uma, é uma figura de linguagem que seria uma sinestesia, que são misturar sensações que a princípio elas não podem ter relação, como essa. Uh, e a última... Ah, não abre sua mente nem com chave de fenda, que é uma batalha minha com vinição também, né? Abrir a mentalidade, chave de fenda é uma coisa física. Você não abre sua mente, nem com chave de fenda. Na escola do só vem para comer merena. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos. Tá no link do vídeo. E é isso aí. Valeu. Tá vendo? Que fácil.